acontece um monte de outros lugares, não, né? Isso é e, isso é e é bom a gente saber que não está sozinho, né? Porque tem tantas cidades do interior do país que tem uma mega... Olha, salto! Tem sim, uma mega estrutura, sim, sim, um baita projeto. Isso aqui podia abrigar uma companhia. É, é. Não, é como aqui, a gente e aí, já também. entrou nessa situação. Bah, por que não ter uma companhia na cidade, né? Uhum. E é uma cidade que tem muita gente dançando. Muita, muita. Nós temos quase dez escolas de dança na cidade. Nossa, mãe! Entende? Então é, é um número grande de pessoas dançando. Deve ter em torno de umas quatro, 5 mil pessoas. Numa cidade de cem mil habitantes. entendi Entende? Então é um número expressivo uhum. de pessoas que dançam, né? Só que é aquilo, para quê que eu danço, né? Só para por diversão, porque Sim. não tem um objetivo. Se eu tivesse uma companhia, tem ainda como vislumbrar lá, alguma coisa. Tem a possibilidade né? de ser dançar, receber um salário para isso, né? Até na própria cidade que foi que eu vivi em Porto Alegre, para dançar eu tive que sair, para é, trabalhar profissionalmente biótico. como bailarina eu tive que sair. Voltei e ainda tem. Agora se tá naquela situação, a companhia, porque não tem, é porque não tem fomento, tá parada. Porque tá sem salário. É. E, e aí tá assim, mas assim, é uma possibilidade, né? Tu consegue enxergar perto de ti um parâmetro e um lugar que quero chegar lá. E aqui tem, tem, tem uma galera boa, assim, tem um bailarinos bons, já teve gente, teve eu uma menina que foi pro Bolshoi, oh. sabe, já. Então assim, tu vê gente que, que tem condições físicas sabe? Físicas e... tem e gente três. artista, assim, gente que tem um corpo facilitado e uma Muito. cabeça, né? O Dan Leia, eu fiquei impressionado. Ele veio fazer uma aula comigo Muito e aí legal. eu tô filhando ele. Aqui e... ó, ó não... vamos lá. Vamos, cara, vamos fazer, vamos fazer. Mas, né, tu tem que quebrar um monte de paradigma, né? Um pessoal que vai lá das danças tradicionalistas, aí vai fazer dança contemporânea o que que é isso, que mundo Sim. é esse, né, então... É uma formação é que tu tem que dar, que é, é muito mais ampla é do que dentro complicado. de sala, né? Sim, é. imagina, se tu pega o pessoal do balé clássico, que já é uma dança um pouco mais, né, acadêmica, quando tu estuda, já é difícil trazer pra dança contemporânea, Sim. porque eles acreditam que tu não... Que tu não trabalha técnica, que tu não trabalha força, que tu não trabalha um, um condicionamento físico, é só caminhar Porque? no palco. Porque existe uma parcela da dança contemporânea que, que, é que, que implementou é. essa ideia, né? É, é. E aí como a gente desconstrói isso, né? Eu faço, eu, o objetivo assim, do Dança e Saúde do Método é, isso. É, é. é É A gente tem que ter subsídio não, aí, e tem okay, que e trabalhar. É, e aí assim. ao mesmo tempo que eu vejo, né, Andréia, uh, caminhar no palco é muito difícil. É muito difícil. É, tu, tu precisa muita técnica. De qualquer forma. Eu sempre né? dou o exemplo do leãozinho. Vai lá fazer. Vai de... fazer. né <risos> ah, é tão simples e... tu caminhar no pau. É como esse trabalho que a gente fez. Ah, é tudo muito simples. Tu olha uh... assim, ah, a pessoa caminha um lado. Vai gente... pro outro, junta papel, joga, joga, joga brilho. Ah, mas parece fácil. Só ah. que o trabalho corporal o tu tem que ter para aquilo. É tão, e para quem se tornar interessante, é. né? Como ficou assim? eu fiquei tão feliz de ver? Sabe uma co... Nossa, muito lindo. Sim, que é uma coisa simples, né? De muito certa lindo. forma, tu olhando é simples, mas simples para quem né? Sim, sim. É, mas é, é, é, o... é, isso. <risos> é o que Porque eu é sempre digo. De... As pessoas olham, às vezes tem um, tem um, é pra... de um trabalho que a gente tá fazendo, a gente dança nas cadeiras, então. Sim. E é tudo só o braço, arruma o cabelo, deixa lá, né? Uma coisa assim. E é sentado, são três minutos, uma coreografia, assim, só com o braço, olha para o uhum. lado e tal. E, e, e é legal que o público se emocione muito com essa, né? Por quê? Porque é muita técnica atrás. Uhum. né Tu não tá ali fazendo um batumã pirueta, uhum. mas tem muita coisa por trás daquilo, né? E aí, e é isso que às vezes o pessoal não consegue entender, porque parece simples. né Até no final do espetáculo, uma, uma bailarina aqui da cidade, assim, já, que é prof, também, lá diz Ai, aquilo é tão simples. Quer dizer, mas não é simples. É. Ela não conseguia nem falar. É simples, mas não é, tem muita coisa. Então é muito difícil. É bem e isso. é isso, é legal. Né? Só que tem que quebrar esses paradigmas. né é A ideia de ampliar não é não é desfocar né para outro lugar, é. né, deslocar a ideia de dança, mas é ampliar a ideia de dança. Tem isso, mas também tem isso, é. mas também tem isso e também tem um monte disso um aqui. Um de coisa, um monte de coisa. É. Mas é, tem. Aqui a gente tem um público bem bom. Bom dia. Olá, quem tá? Dia. Tudo bem? Tudo certo? Vem dançar? Não vim dançar, <risos> era pra fazer escala, mas eu sabia que ia. Ah, é? É,